A gente vai no escuro até lá embaixo, vocês não querem, ah, não sei, vocês conseguem levar a gente até lá embaixo tá, até a saída, pelo menos, só pra gente ter luz? Eu posso iluminar de cima? Ah, não, não alcança, mas vocês conseguem acompanhar eles até lá embaixo e voltar, a gente precisa seguir no minimapa. Tá, ok. Ah, você... Então, pode oh, fechar a tela da, a da mansão. Mili, antes do Fica com a fro, não sei se você gosta de fro, mas ela sempre me protege e eu tenho mais no jardim. Ah, obrigada, isso foi muito fofo. Mais Ai. 15 de sanidade. <risos> mais 87. Mais um de sanidade. <risos>